Fala gente verde, todo mundo bem? Espero que sim, aqui é o Luiz Mourão e eu quero te perguntar, quer aprender a como testar a energia de todo mundo que entra na nossa casa, no seu lar? Hoje a gente vai falar sobre como a Arruda pode te ajudar a fazer esse teste, é só ficar comigo que a gente já vai entrar nesse conteúdo. <música> Pessoal, todas as plantas elas possuem um campo de energia que é extremamente benéfico para o nosso campo energético pessoal. Então tudo aquilo que vive, tem uma mitocôndria, tem uma aura que vem do latim sopro, né? sopro divino, a, a, aquela energia vital que brota das mitocôndrias, que brota através da fonte né? e vem para esse nosso espaço tridimensional aqui, através dos nossos corpos físicos. Como todo, todos os seres vivos, a, a, todas as plantas, inclusive a Arruda, tem um campo energético que quando ativado propriamente, consegue ajudar o nosso próprio campo da maneira que a gente estiver precisando naquele momento. Tá bom? São mais de 100 uh, plantas, né? mais de 110 plantas, exatamente, 118 plantas estudadas pela filtro energético e hoje a gente vai falar sobre a Arruda. Essa menina aqui que quando eu vim uh, de mudança para Rio Grande do Sul veio me acompanhando né, na estrada. Um, a gente vai falar sobre como usar a ruda para testar a energia do nosso lar e como esse teste funciona. A fitoenergia da Arruda está muito direcionada à energia de frustração. Né? Ela é uma planta pura do terceiro chakra. A gente sabe que ao longo da nossa coluna principal, nossa coluna vertebral, a gente tem sete é, entroncamentos, né? que a gente tem vários canais que se intercalam, e nesses cruzamentos energéticos brotam cones energéticos, que são os chakras. Já tem vídeo meu lá no canal Luz da Serra falando sobre isso. E a ruda age no, no chakra aqui do plexo solar, que tem muito a ver com frustração, tem muito a ver com raiva, mágoa, medo, falta de alegria, falta de poder pessoal, ou excesso de alegria, excesso de poder pessoal, que se não cuidado né, pode se tornar arrogância, egoísmo. E por se tratar de uma planta que trabalha nessa vibração, as plantas, a ruda é um vegetal puro, considerado pela fita energética. E ela tem uma fita energia que quando ativada pelo verde prata, lembra o verde prata quando a gente ensina? Eu imagino aqui a planta na minha frente, pego a planta na minha frente e considero que da altura do meu coração sai um facho de, ver de luz verde vai para a planta. Quando volto o verde, do topo da minha cabeça vai um facho de luz prata. Volto o prata, vai o verde. Volto o verde, vai o prata. E aí a gente oscila. Verde, prata. Verde, prata. E daí, só de fazer isso, a Arruda já está soltando um cheiro bem forte que Vocês estão sentindo o cheiro da ruda aí? O pessoal está considerando ali. E quando a gente ativa a Arruda pelo verde prata, a gente consegue desbloquear o poder oculto dela, que entre outras coisas é o de ser um termômetro de ambiente, pois quando ela é plantada, indica a qualidade da energia local. Também, ela não vai bem na presença de pessoas frustradas, porque ela tem essa energia, ela tem essa compatibilidade de ceder a energia dela para alguém frustrado, então se tem alguém frustrado, alguém com uma meta não realizada, uma pessoa que está insatisfeita com a vida, a ruda se doa até praticamente secar, né? até praticamente murchar por completo, para que aquela pessoa seja equilibrada, não só bastasse ela fazer isso, ela ajuda também a liberar o choro reprimido e a tristeza interiorizada. A ruda ajuda muito no nosso controle emocional, porque ela age nesse centro de poder aqui que está muito relacionado aquelas emoções viscerais, porque elas são chamadas assim, porque elas estão relacionadas com os nossos chakras inferiores, que estão nas regiões das vísceras. Por isso que essas inferioridades, como a gente conhece por aí, são conhecidas também como emoções viscerais, porque elas são processadas né, nos nossos chakras inferiores. A ruda também elimina frustração e sentimento de fracasso e ajuda a limpar almas e insatisfações que torna a pessoa amarga, reclamona e chata. Tá? Mas essas são as fitoenergias, os poderes ocultos da ruda, e daí eu te pergunto, né? Tá, mas quer dizer, você tá me perguntando daí. Tá, mas essas são as energias da ruda. Como que a gente pode usar ela para poder eliminar, para poder testar essa energia negativa das pessoas que vem no meu lar? Bom, vou te explicar agora. Antes eu precisava te falar sobre o que a Arruda faz. Fala gente, olha eu aqui interrompendo a programação do meu vídeo para te avisar que no dia 23 de abril, na capital gaúcha, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, vai acontecer o um evento presencial ao vivo comigo, Bruno e Patrícia, o um evento destrava de para você ter mais informações e conseguir participar lá com a gente de pertinho, olho no olho, acontecendo. Vou te pedir para acessar o link aqui na descrição. Um beijo e até lá. A gente entende que ela floresce aqui no Brasil e no verão, porque embora ela seja originária do Sul, da Europa e do Mediterrâneo, ela é uma planta que se adapta muito bem a vários tipos diferentes de clima. Então, Por isso que não tem época certa para plantar a ruda, não tem a terra certa. A ruda vai bem quando você molha demais, a ruda vai bem quando você molha de menos. É lógico que você não pode deixar ela secar, né? não pode maltratar e esperar que ela vai vingar uh, para sempre, eternamente. Mas a gente dando o básico de cuidado, né? A ruda, ela vai bem em todo tipo de terra e em todo tipo de região aqui do Brasil. E fora também, né? E daí a gente tendo a ruda plantada, como é que a gente vai fazer para poder medir a energia das pessoas? Como é que a gente faz para usar a ruda para testar essa energia de quem entra ou de quem sai do nosso lugar, do nosso lar, da nossa casa? É positiva ou não? Bom, primeiro você vai precisar de uma ruda plantada. Aqui estou tô com uma segunda ruda. É uma ruda que a gente passa a monélula, aqui eu ativei elas pelo verde-prata, né? Essa daqui que estava no cantinho e essa outra junto. Porque o verde-prata é isso, quando a gente ativa ele, ele pega todas as plantas que estão ao nosso redor. E daí quando você tiver uma arruda, é muito difícil essa técnica, você pega o vaso de arruda e deixa na porta de entrada e na porta de saída. É isso. A arruda, à medida que as pessoas forem circulando por lá, como ela tem um papel de equilibrar a nossa energia... Ela vai doar a energia dela, independentemente da pessoa estar consciente dessa necessidade de energia ou não. A Ruda vai perceber como bom termômetro de ambiente que é, se a pessoa está precisando dessa energia reequilibrada ou não. E daí a pessoa, né, se ela vai muito frequentemente na sua casa e depois você começar a perceber, ah, a pessoa ela vem na minha casa, ela entra e sai minha ruda murcha, essa pessoa não quer dizer que ela está com um mal olhado, está com um olho gordo para cima muitas suas coisas, está com inveja para cima de suas coisas, ela pode até estar, mas não vai ser por causa disso que a ruda vai ceder a energia dela para a pessoa, o que quer dizer né, que a pessoa está frustrada, ela está com choro reprimido, ela está com sentimento de reclamação, ela está muito reclamona, está muito desequilibrada visceralmente no que tange as emoções dessa região. Então a gente faz uma oração, deixa a Ruda lá na porta, não só a gente vai testar, como também a gente consegue limpar a energia da casa com a Ruda, porque quando a Ruda cede a energia dela, para essa pessoa que está desequilibrada é uma energia negativa a menos que vai contaminar o seu ambiente tá? aí você deve estar tá pensando assim, nossa mas aí eu amo minha ruda, a pessoa negativa vai lá e vai, vai murchar a, a, a minha ruda, como é que eu vou fazer com isso para tratar da minha ruda né tanto faz, a pessoa tá, eu gosto dela, ela vem aqui frustrada tal, tá, tá cheio de problema na, nas emoções para poder lidar mas como é que eu protejo a minha ruda? Muito simples é uma técnica essa que eu vou mostrar que é usar uma drusa de ametista então a ametista é o quartzo violeta né tá pegando bem aqui na câmera ela é violeta não sei se dá para você ver aí de casa mas a, o poder da ametista né ah, é de transmutação essa cor violeta nela ela ancora o poder do sétimo raio que é o raio cósmico da chama violeta do mestre Saint germain e daí esse raio cósmico está muito ligado à né? transmutação de energias nocivas se você perceber que a arruda sua, ela está murchando muito na presença de umas pessoas que estão vindo de uma forma retroativa na sua casa. O que que você faz? Do lado do vaso da arruda, você coloca uma ametista, porque assim a arruda não só ela vai ser um pouco mais protegida, porque se a pessoa vier com um sentimento a ser transmutado, com um sentimento desequilibrado, é a ametista que vai assumir esse papel. É a ametista que vai agir no campo da pessoa sendo que a Arruda ela vai ser um pouco mais protegida. A Arruda pode até ceder um pouco da energia dela, mas não vai ceder toda, entendeu? Então a gente tem a ametista ali do lado do vaso da Arruda, na entrada na saída da casa, é uma maneira muito forte, uma maneira muito legal da gente trabalhar a nossa energia. Tem uma ametista lá em casa, tem na porta de entrada junto com o vaso de Arruda, por isso que eu trouxe essa técnica para você aqui hoje, e depois que você fizer esse teste, Coloca aqui nos comentários se você quer aprender mais uma ou outra técnica e comenta também os resultados que você teve. Aqui quem falou foi o Luiz Mourão, Quer deixar um beijo no seu coração e desejar muita luz no seu dia.